Sejam muito! Muito bem-vindos, meu amigo e minha amiga. Estou aqui hoje trazendo mais um conteúdo sobre não desperdiçar tanto o seu tempo, sobre como não procrastinar nas redes sociais. Usá-las para relaxar também, sim, mas na medida certa, meu amigo e minha amiga. Então, resumindo, produtividade, tópico do vídeo de hoje. Então, eu queria abrir o vídeo pedindo para você tirar da sua cabeça essa ideia de que as redes sociais são só algo ruim, são só perda de tempo. A verdade é que tudo depende de quem você irá seguir, das páginas que você irá seguir, do número de páginas, né? porque uma coisa é verdade, quanto menos páginas você seguir, é menos postagens, menos conteúdo para você acompanhar ao longo do dia. E eu gosto de fazer uma relação muito próxima com o dinheiro. A gente tem essa crença que o dinheiro ele é algo ruim, mas a verdade é que o dinheiro, ele é uma ferramenta. né? Nós vendemos o nosso tempo por dinheiro. E o que ele possibilita? Ele possibilita a gente ir para outras cidades, conhecer novas culturas, cuidar melhor da sua saúde, se alimentar melhor também. E ele também possibilita você ajudar o um membro da família né? que esteja precisando numa situação, etc. Então, assim... Um exemplo muito claro de como o dinheiro é uma ferramenta bacana também. Tudo depende de como você irá utilizá-lo, do que você irá fazer com ele. Eu acho que vocês também já ouviram muito aquelas frases, né? Só fica nesse celular, não larga esse celular, fica só na internet. Mas o que acontece é que às vezes a pessoa fala isso e eu tô ali estudando, né? Tô ali seguindo a página, trazendo um conteúdo bacana. E você ainda pode usar a rede social? para seguir páginas de filosofia, páginas né, que te motivam para você começar o dia já num pique, ou então páginas de negócios. Você também pode seguir pessoas que trabalham na área que você quer trabalhar, naquela profissão que você tanto almeja. Então aquela pessoa ela é uma inspiração, você está ali né, pegando as informações, todas as informações que ela possa passar, para um dia você subir essa escada né, e conquistar essa carreira. E eu também uso as redes sociais, além de estudar, também uso como fonte de notícia. Né? Porque você pode escolher, não, quero acompanhar mais isso, quero acompanhar mais aquilo. Você pode né, misturar tudo. E quando você cansar daquele assunto, você simplesmente silencia as notificações. Né? Multa a página por um tempo. Então, assim, isso só mostra uma rede social é uma ferramenta fantástica. É uma ferramenta fenomenal. Então, escolha muito bem as páginas que você irá seguir, o conteúdo que você irá consumir, né? Faça três perguntas. Esse conteúdo, ele te motiva? Ele te inspira? Esse conteúdo, ele é engraçado? Né? Então, ele te relaxa, ele te deixa no alvo astral, no bom humor? Ou esse conteúdo, ele traz um conhecimento, ele traz uma reflexão? Eu fico impressionado com o número de professores, o número de mestres que realmente compartilham um conteúdo fenomenal nas redes sociais. E de graça? Então, por favor, responda essas três perguntas e vamos para a próxima dica. Vamos lá agora recapitular 10 segundos. Eu falei que as redes sociais não são algo ruim. E eu também falei para você observar se as páginas que você segue te motivam, te inspiram, se elas são engraçadas, relaxam, né? e o número de páginas que você acompanha. E agora, notificações, vamos falar das notificações. Porque é algo engraçado, né? o cérebro humano, ele realmente ele é curioso, ele tem vontade de saber mais. Então, pisca a notificação, o celular vibra no bolso, você quer acompanhar, você quer saber qual foi a super novidade que compartilharam, que te marcaram. Ou tem algo que eu faço já há uns dois anos, eu seleciono muito bem as notificações que eu irei acompanhar. Tem páginas que acompanham acompanho só as postagens, foco naquele conteúdo. É, tem páginas, pessoas que acompanham só os stories. Né? No caso do Instagram, né? Acompanho só os stories com é conteúdo mais rápido, é o conteúdo respondendo a perguntas, dúvidas, é o conteúdo de mais interação. No caso do YouTube, né, tem canais que eu acompanho as notificações, que eu estou ali mais frequentemente pegando aquele conteúdo, e já tem outros que eu não acompanho tanto. Então eu não marco as notificações. A mesma coisa eu faço com aplicativos. Tem aplicativos que eu corto mal pela raiz e zero as notificações. O Facebook é um caso deles. Porque uma coisa é verdade. As notificações, elas foram feitas para chamar a nossa atenção. Para prender a gente ali. Né? E quando a gente estiver fora daquela plataforma, a notificação vai trazer a gente de volta. Então, seleciona bem. Né? Escolha bem. E tem algo que eu gosto de lembrar sempre. É os seus sonhos. Aqueles grandes sonhos que você tem. Porque eu sei que você sonha alto, minha amiga. Minha amiga. Mas esses grandes sonhos é preciso você investir tempo neles, né? realmente trabalhar naquilo, traçar metas, traçar objetivos, tem até vídeo no canal sobre isso. Eu realmente peço que você sonhe alto, sonhe nas estrelas, mas coloque o tempo necessário para que esses sonhos se realizem. Né? Nada vem do nada, é necessário realmente você construir uma escada, você vai subindo, vai subindo, até que lá na frente você pode alcançar e aproveitar isso que você conquistou. Porque a verdade é que as redes sociais podem ser uma mina de ouro ou um poço sem fundo de distrações, meu amigo e minha amiga. O tempo, sua vida, realmente indo embora por ali. Então por hoje foi isso. Quis trazer esse conteúdo para vocês. Por favor, mande esse vídeo para pelo menos mais dois amigos. Ajude a espalhar a palavra. E peace!